Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, um canal dedicado exclusivamente à tributação municipal, tributação do ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E desta feita eu quero conversar um pouquinho com vocês, trazer algumas reflexões a respeito desta possibilidade de adesão a um programa de parcelamento ou pagamento à vista para regularização de débitos, é, o chamado PRD, instituído no município de São Paulo e que tem por objetivo, principal e único objetivo, regularizar supostas pendências de ISS das sociedades de profissionais eu estou falando das sociedades de médicos, dentistas, advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, entre outros. Pois é, no município de São Paulo, essas sociedades ficaram conhecidas como SUP, Sociedade Uniprofissional. É, o grande dilema destas sociedades nos últimos anos é o desenquadramento. A prefeitura, depois de mandar o carnê cobrando ISS fixo, não sobre o faturamento, depois de muitos e muitos anos tributando esses profissionais dessa maneira, mandando um carnezinho para o endereço da sociedade, ela simplesmente muda o seu entendimento, uma mudança radical de entendimento, no sentido de que não iria mais admitir que a sociedade limitada, tipo societário limitada, que essas sociedades pagassem ISS em valor fixo. Até aí, pessoal, mudar de entendimento é algo é, previsto, inclusive, no Código Tributário Nacional. É algo legítimo. O fisco tem o direito de mudar o entendimento. O que não pode é retroagir esse, os efeitos desta mudança de entendimento para o passado para atingir fatos geradores anteriores à modificação. Foi exatamente isso que a Prefeitura fez, embora ela não admita isso nunca. Muito bem, mas é, em que pese essas ilegalidades, esses abusos, esta arbitrariedade do município de São Paulo, o fato é que agora ela acena com uma possibilidade de regularização. Aliás, esta é a terceira vez, hein? A primeira em 2015 depois é, tida como, como, como sendo a única, depois abriu uma nova exceção e instituiu novamente o programa em 2017, também seria o último, e aí, eis que agora em 2020, eles aprovam rapidamente, ainda durante o, durante o período eleitoral, e depois é, aguardaram a passagem aí desse, desse período, o encerramento desse período eleitoral, para efetivamente reabrir a adesão a este programa. Isso aqui está me parecendo, é aquele é, caso típico, né, que a gente comenta muito, é, eu digo isso em muitas aulas, é, é o fisco criando dificuldade para depois vender facilidade. É exatamente isso que aconteceu aqui. Primeiro ele autua, ele constitui uma dívida ilegal, abusiva, arbitrária, e depois ele acena com a possibilidade de você ser perdoado desde que você pague uma parte. Vamos analisar um pouquinho é, a estrutura desse programa e algumas reflexões são importantes a respeito dele para que você, que está sendo afetado por essas medidas, tome a melhor decisão. Muito bem, o programa então, ele foi instituído em 2020 e agora, por meio de uma instrução normativa, a Prefeitura reabre o prazo para adesão. O prazo começa hoje, dia 14 de dezembro, e vai até o dia eh, 29 de janeiro do ano que vem, 2021. Teremos aí pela frente, então, eh, mais de 40 dias para que os contribuintes possam aderir. Pessoal, primeira dica, este prazo é improrrogável. A própria lei estabelece que o município está autorizado a reabrir o programa, mas é uma única vez em 2020. Então, se você tem aí, se você, com a sua livre consciência, tomar a decisão por aderir ao programa, para pagamento à vista ou parcelado, é muito importante você cumprir com o prazo. Faça adesão dentro do prazo. Na pior das hipóteses, se eventualmente você não conseguir por algum motivo lá nos últimos dias aderir no portal, faça um, um protocolo, faça uma petição por escrito e protocole dentro do prazo. Pelo menos você fica aí com uma esperança, com uma chance de, é, por meio dessa petição, você assegurar o direito ao Uh, ingresso no PRD. Muito bem, o que, que é que prevê o PRD? Como é, o que, que a prefeitura está acenando? Qual é a vantagem para que você abra a mão, muitas vezes, de um direito? Você abra a mão de discutir se você realmente tem essa dívida. A prefeitura propõe 100% de desconto nos juros e 100% de desconto na multa. É... Também 75% nos honorários dos procuradores municipais, se eventualmente eles existirem. Se você parcelar, esses percentuais caem para 80% multa e juros e 50% honorários. Bom, é... veja então que para você ter o direito a esse desconto, vamos chamar assim, porque você não vai ter uma anistia e uma remissão total, sua dívida não será perdoada integralmente, independentemente do valor, ela não será perdoada, você terá um desconto para pagar, à vista ou parcelado, é... você vai continuar sendo devedor, vai ter que confessar que deve o imposto, valor, valor original corrigido, e eles te dão desconto nos juros e na multa. E aqui, pessoal, é... vale uma reflexão. Primeira reflexão, os juros da legislação municipal de São Paulo, eles são calculados a 1% ao mês, extremamente abusivos. Então você está sendo perdoado em 1% ao mês na sua dívida acumulada, soma tudo e 100% de desconto. Então você não vai pagar juros. Eles dão também é, 100%, estou falando dos casos de pagamento à vista, para a multa e aqui uma segunda importante reflexão. É, a legislação fala de multa, então fique atento aí no seu extrato, na hora de você analisar, para que você possa aderir, se estão sendo incluídas todas as multas. Por quê? Porque basicamente, nesse caso aqui, basicamente, nós temos dois tipos de multa. Uma multa que é aquela que o fiscal impôs, pelo fato dele entender que você não pagou uma parte do imposto e, portanto, essa parte que ele julga ser devida está em atraso. Então é a multa pelo atraso no pagamento. Essa multa, então, ela vai ser perdoada em 100% se você pagar à vista ou em 80% se você parcelar. Só que nós temos uma segunda multa, que ele também é, lavrou, na hora, do, na hora de lavrar o auto de infração, ele também... É, constituiu uma segunda multa. Que multa é essa? Multa por descumprimento de obrigação acessória. Verifique aí, dá uma olhadinha nos autos de infração que você recebeu. Você verá que existe pelo menos um ou dois autos que falam da não emissão de nota fiscal ou emissão irregular de nota fiscal. Essa é a chamada multa por descumprimento de obrigação acessória. 100% dela precisa ser perdoado. Okay? Então, faça essa checagem para ver se o sistema está calculando tudo direitinho. Reforço aqui que, então, você tem a possibilidade de pagar à vista, uma única vez, 100% juros e multa e 75% nos eventuais honorários. Se você optar por parcelar, o prazo é de até 120 meses. 10 anos, pessoal. 10 anos para o parcelamento da diferença que você vai ter que confessar e pagar, certo? Único requisito para a extensão do prazo. As parcelas não podem ser inferiores a R$ 200, reais, certo? Então, pegue aí o saldo, faça a divisão, desde que a parcela fique acima de R$ 200, reais, você pode parcelar em até 120 meses. Detalhe, se você optar pelo parcelamento, as parcelas vincendas serão corrigidas pela Selic, ok? Então, todo mês, correção na parcela e ela vai subir um pouquinho aí até todo o período de quitação, ok? Você pode pagar, então, em até 10 anos, respeitada a parcela mínima de 200 reais. Vale lembrar, pessoal, detalhe importante, muitos, muitos, é, é, muitos sócios destas sociedades que estão sendo cobradas, estão sofrendo também é, um, uma, houve uma, uma comunicação ao Ministério Público de um suposto crime contra a ordem tributária. Então esses sócios estão sofrendo aí, alguns estão na fase do inquérito policial, outros até podem ter evoluído para uma denúncia. Se você pagar à vista, extingue esse, o inquérito e a suposta é, prática de crime contra a ordem tributária e se você parcelar ele fica suspenso então você liquida não só o problema é, com a dívida mas liquida também a questão criminal ok? muito bem, é, o que mais é importante a gente ressaltar aqui para que você reflita aí e tome a melhor decisão se você está discutindo essa suposta dívida ah, e aqui vai um detalhe pessoal importantíssimo quem pagou lá atrás, 2017, 2018, 2019, aquelas sociedades que fizeram a opção pelo pagamento à visto ou parcelado, vocês sabem que mesmo quando não tem o PRD, a prefeitura tem um chamado parcelamento ordinário. Você pode pagar em até 60 meses. Então muitos, muitas sociedades fizeram a opção pelo pagamento. Quem pagou, perdeu. Quem pagou, parcelado ou à vista, não pode usufruir dos descontos do PRD, certo? Não dá para pedir restituição, então é preciso ter muita calma, refletir bastante sobre a decisão que você vai tomar. Você vai continuar discutindo ou você vai fazer o pagamento? Se fizer o pagamento, você confessa a dívida e aí fica praticamente impossível reverter. Eu conheço casos de sócios que lá atrás tomaram a decisão de pagar e depois se arrependeram porque viram inclusive muitos outras muitas outras sociedades obtendo êxito no poder judiciário e desconstituindo essas autuações cancelando todos os autos ok então calma cautela e muita muito conhecimento para tomar a melhor decisão conhecimento você usa com sabedoria muito bem, se você estiver discutindo na fase administrativa, você vai precisar desistir desta fase, desses recursos ou impugnações, formalmente, para poder aderir ao programa. Primeiro requisito. Detalhe, pessoal, fiquem atentos, porque há casos em que você está discutindo ainda na esfera administrativa, portanto, não foi para o judicial a cobrança, e a prefeitura acaba incluindo honorários na hora de consolidar a dívida. Cuidado, não pode. Se você está na fase administrativa, não tem nada que incluir honorários. Cuidado, fique atento com o que você está pagando, ok? Entretanto, se você já superou a fase administrativa, ou se você perdeu o prazo, ou se você optou para ir para o judicial, aí sim, será necessário fazer a desistência também formal nos autos, é, e aí serão incluídos honorários que poderão, inclusive, ser perdoados, né, conforme prevê a lei, é, uma redução nesses valores, desde que o juiz ainda não tenha fixado por sentença é, o valor dos honorários. Hipótese em que não teria o desconto, então. Ok? Você terá também que fazer uh, formalizar para poder ter direito à adesão. Para aqueles processos em que o contribuinte depositou judicialmente, que é uma das excelentes, uma das melhores opções, né? o valor depositado será utilizado para o pagamento e, se eventualmente sobrar algum valor, a diferença, a maior, será restituída para o contribuinte. ok? Então, pessoal, agora, pensando um pouquinho na questão... Esses são os aspectos formais. Pensando um pouquinho agora na questão... É de aderir ou não aderir, se vale ou não a pena, é muito importante que você analise as particularidades do seu caso concreto. As peculiaridades do seu processo. Não vá fazer a adesão porque um colega seu, um concorrente seu, um sócio de uma outra sociedade comentou com você que é vantajoso, que é melhor e que eles tomaram essa decisão não tome a decisão com base na decisão de uma outra empresa. Porque cada caso tem uma particularidade que pode demandar, lá na frente, uma, um desfecho diferente. Avalie, primeiro, em qual fase está a discussão dos autos de infração. Você está no administrativo? Então, é preciso que você saiba que eh, as chances de obter êxito no administrativo são extremamente pequenas. Ela quase inexiste. Todos os casos do administrativo, quase 100% deles, os votos na segunda instância são favoráveis à prefeitura. Portanto, você não tem chance de obter êxito. Mas se você, analisando a autuação, analisando a maneira pela qual o fiscal... É, desenquadrou a sociedade as particularidades narradas pelo fiscal no termo no relatório circunstanciado se você chegar à conclusão que tem chance de êxito isso tem que ser avaliado com seriedade você pode ir para o âmbito judicial no judicial sim dependendo das particularidades do seu caso você tem grande chance de anular Todos os autos de infração. Então veja, se você tem chance de obter êxito, não vale a pena aderir ao programa. Porque no programa, é... a experiência que eu tive aqui nos cálculos demonstram que para cada mil reais que você foi autuado, para cada mil reais do valor atual da sua suposta dívida, eles vão perdoar 600 reais... Mas você terá que pagar 400. Então veja que, para cada mil reais da suposta dívida hoje, a prefeitura concorda em perdoar 600 reais desde que você pague 400, parcelado ou à vista. Essa é mais ou menos a, o percentual que, é, de, de, de vantagem, de desconto que você tem se fizer o pagamento à vista. No parcelado, esse valor é menor ainda, ok? Então, é preciso avaliar se você não tem mesmo chances, se as chances de êxito não são consistentes, então vale a pena é, aproveitar o desconto e aderir ao programa. Entretanto, se o resultado dessa análise demonstrar que você tem grandes chances de êxito, ainda assim, pagar é, 40% de algo que você não deve Ainda é muito caro Se você não deve Pagar 40% daquilo que a prefeitura Está te cobrando, isto é Um absurdo Então é muito importante Que você reflita Faça uma análise E tome a melhor decisão é, Com base em Números, em dados E informações com base No seu conhecimento é, é o caso de se fazer uma análise é, de cada cliente, de cada situação em particular, para chegar à conclusão se é melhor aderir ou se é melhor prosseguir com a discussão judicial, pois as chances de êxito, é, a análise demonstra que lá na frente essa autuação será desconstituída e todos os autos de infração serão cancelados, anulados. Eu estou à disposição de vocês, se eu puder contribuir de alguma maneira para mais alguma informação. É, o meu e-mail de contato é, está à disposição de vocês aqui no meu canal no YouTube. Vou deixar já também aqui no vídeo para que vocês possam é, acessar diretamente. contato patrocínio.adv.br. Repetindo contato@patrocinio.adv.br, meu telefone 19 98149 9906. Com base em informação, eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão em relação a essa situação aí que a prefeitura colocou a sua sociedade. Pessoal, mais uma vez muito obrigado pela audiência de todos. É, Convido-os a assistirem outros vídeos aqui do meu canal. Se essas informações foram úteis para você, por favor, compartilhe com os amigos, dá um like. Não esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal e ativar o sininho. Foi uma grande satisfação é, compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Se precisar fazer alguma pergunta, use o canal ou WhatsApp nesse meu celular. Eu respondo a todos os contatos. E se puder contribuir de alguma maneira para que você tome a melhor decisão, eu estou à sua inteira disposição. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até lá!